Atenção, este vídeo tem mudanças na iluminação. Olá, eu sou o Daniel do Lob Flauta. E o assunto do vídeo de hoje é: Posso tocar a flauta doce com as mãos invertidas? Normalmente quem aparece nos vídeos é o Alfredo, mas como esse é um assunto polêmico, tô eu aqui que dar treta. A gente teve a ideia para fazer esse vídeo a partir de uma publicação num grupo do Facebook Onde a pessoa perguntava se era possível tocar a flauta doce com as mãos invertidas Se fosse um canhoto Geralmente a gente toca a flauta nessa disposição E a pergunta da pessoa era se dava pra tocar assim A resposta pra essa pergunta é muito simples Claro que não, você tá doida? Eu adoro treta mas talvez isso não seja tão simples assim, e eu vou explicar o porquê. No Renascimento, grande parte dos instrumentos de madeiras podiam ser tocados com as mãos invertidas. Essa flauta aqui é uma cópia de um instrumento renascentista. Como vocês podem ver, ela tem os furos todos alinhados, então se você inverter a mão, isso não vai fazer diferença. E essas flautas, elas vinham com dois furos. Então, no Renascimento, quando você comprava uma flauta, ela vinha com esses dois furos abertos, e aí você tampava o furo que você não ia usar, como tá aqui. Nas flautas graves, o que acontecia era, a chave servia para ser tocada tanto com uma mão embaixo quanto a outra. O sistema, o mesmo sistema, funcionava dos dois lados. A flauta do final do período barroco era uma flauta já mais parecida com essa flauta que a parte da gente conhece. Essa aqui é uma cópia de uma flauta desse período. Como vocês podem ver, ela não tem furos duplos. Então, dependendo da forma como você fosse tocar com essa mão ou essa mão embaixo, era só você girar essa peça. Mas o que aconteceu na história da música que os instrumentos passaram a ter um padrão de mão direita embaixo, mão esquerda em cima. Ainda durante o século XVIII, os instrumentos foram ganhando mais chaves. E à medida que essas chaves foram aparecendo, elas já foram direcionadas para um posicionamento das mãos, que era esse posicionamento que a gente tem como padrão hoje em dia. Claro que isso não se aplica à flauta doce, porque ela caiu em desuso do cenário de concerto nesse período. Mas os outros instrumentos, como o oboé, a flauta transversal, eles também eram instrumentos que podiam ser tocados com as mãos invertidas. E com a adição de mais chaves, essa característica foi perdida. Mas por que, tendo esses instrumentos, a gente não pode tocar com a mão invertida? Esses instrumentos são instrumentos muito caros, usados por músicos profissionais para um repertório muito específico. Esses músicos também não vão tocar só esse repertório, eles vão tocar a flauta doce em, em diversos outros repertórios, onde eles vão tocar com as mãos do jeito certo. Então não é viável inverter as mãos para tocar só aquela flauta naquele repertório. Essa aqui é uma flauta soprano, normal, dessa que a gente conhece, um furo duplo porque essa flauta não pode ser tocada com as mãos invertidas. O motivo principal é os furos duplos. Se vocês veem, eles têm tamanhos bem diferentes. Se você fizer, como a gente fez com a flauta barroca, de só virar a peça e tocar com as mãos invertidas, as notas vão sair desafinadas porque o furo que é pra estar aberto é o furo pequeno, não o furo grande. Mas vai ter gente que vai aparecer e vai falar assim Não, na minha flauta, quando eu toco com a mão invertida, as notas saem iguais. Será que saem? Eu vou tocar uma pequena sequência de notas, usando os furos duplos, com as mãos certas e com as mãos invertidas, e aí a gente vê o que acontece. que o posicionamento das mãos faz bastante diferença no instrumento com chaves isso é muito mais evidente além da chave funcionar para um lado só os instrumentos maiores costumam ter os furos voltados para cada lado da mão para ficar mais confortável tocar o um instrumento. Fica bem evidente que a flauta doce só pode ser tocada com a mão esquerda em cima e a direita embaixo por uma questão de que ela é construída para ser tocada desse jeito. Mas aí, se perguntem, né? Mas será que não existe, então, uma flauta doce para canhotos? A flauta doce não é um instrumento como um violão, por exemplo, onde as duas mãos têm necessidades motoras diferentes. Na flauta doce, as duas mãos têm a mesma necessidade de motora. Então é o mesmo caso, por exemplo, sei lá, de um piano, onde as duas mãos vão fazer trabalhos similares. Não, não existe esse papo de inverter as teclas do piano, porque a pessoa é canhota. E a mesma coisa também não acontece com esses instrumentos, com a flauta doce, a flauta universal. Ou... E você que está tocando com a mão ao contrário, o que, que você pode fazer? Eu diria que você devia procurar um professor. Se você já tem um professor, você tiver procurar outro professor. Cadar treta. E uma coisa muito importante, que seu novo professor seja uma pessoa formada em flauta doce. Engenheiro não pode. Cadar treta. Vai ter gente que vai dizer: "Ah, eu toco em casa, não tenho grandes pretensões, a flauta é minha, eu faço o que eu quiser". Mas para esse caso eu tenho a seguinte reflexão. A gente tá aqui nessa nossa vida para melhorar as coisas, e a gente quer aprender, a gente quer fazer as coisas melhores. Isso é uma coisa muito simples. Claro que se você já acostumou a tocar com a mão ao contrário, vai dar um pouco de trabalho para se inverter. Mas é um trabalho que, que, que vai sim ter um, uma recompensa, nem que seja para você tocar mais bonito as coisas que você toca aí. É isso, obrigado quem veio até aqui. Se inscrevam no lado Flauta, curtam a nossa página no Facebook, sigam a gente no Instagram, várias coisas legais, e visitem o nosso site. E obrigado. Esse, esse, esse aqui chegou pra lacrar. Esse, esse é bom, esse é bom. Dois amei. É isso. Tô com tudo cagado, pô. <risos> Olha a treteira! Você bloqueou ele? Ah! Ai, Jesus!